Não, filmagem para que? Como é seu nome? Não, filmar eu também filmo. A única é que coisa que eu posso falar para o senhor, seu, seu machismo, é que simplesmente a sua, a sua entrada não está autorizada. Não. Nós começamos a vida nossa aqui. Antes era, era bom, assim, bom porque nós não tínhamos esse problema de estrondo mexer com nós, que aqui foi uma coisa. Nós moramos aqui no tempo dos meus avós, meus bisavôs, tudo era calmo, não tinha esse problema, esses, esse, essa ingusta que nós temos hoje aqui. O senhor é o nome de que, senhor? Ferreira é de Souza. Ferreira é de Souza? Isso. Dia 9, Dia Não, vamos aqui, vamos. Tá? Vamos até em cima lá. A terra foi o quatro. Faz menos. Mas eu tenho que saber o que tem que passar lá para cima. Nós tem que vamos que fazer esse jeito aí. Nós não podemos passar ali que eles pegam o nome da gente, é, pegam a identidade. E é o seguinte, eles não querem mais deixar a gente, não querem mais, não deixa mais a gente passar de seis horas para frente, não passa mais. Se existir um doente aqui se for obrigado a morrer, de seis horas para frente morre que não passa mais. Não, com eles mesmo não, que eles não, não, não comunicam com a gente, eles querem fazer tudo para eles, porque eles estão fazendo tudo é certo. E a gente não só conversa com os que estão tá na gurita que diz que não passa, não passa e não passa. Eu nem. vou deixar o senhor entrar e meu, e meu trabalho vai ficar com. O meu líder, vai ficar com. Tá Sim. Então... Se o, senhor, se o senhor entrar, o senhor está tá passando por cima da roda que a gente está informando o senhor como é que é. Sim, o gado da gente está aqui dentro dessa área aqui. Eles bloquearam a estrada aqui, ó, o que a está vendo aí. A gente não pode passar. E hoje não pode circular na área da gente que está daqui, nós estamos aqui um quilômetro distante da, da propriedade da gente e a área vai para frente, uns 10 quilômetros mais para frente aí. Entendi. E aí só podemos andar até aqui do jeito que você tá vendo aí, ó. cheio de homem armado. O que eu senti mais medo, o dia sempre Deus me deu força, né? Sempre ele me deu força, e deu eu reagi às coisas que já aconteceu do dia que eles iam aqui armados na porta nossa. Eu mesmo não vou ameaçada não, mas tem uns colegas aqui que dizem que já foi. Tem mais de 10 de boletins de ocorrência aqui. Só que a gente faz lá, é mesmo que não fazer, porque nunca vem assim um, uma investigação. A gente vai para a delegacia lá em Formosa e chega lá, os policial da delegacia falam que não, que, que eu, esses segurança estão aí. É bom até para a gente, que está fazendo segurança, para a gente também, né? que é um boletim de ocorrência que foi feito em Formosa. Quando eles... Apontaram as armas para mim, e o meu irmão que nós vinha tocando o gado na estrada, eles meteram as armas na gente e mandou a gente calar que, que ali quem falava era eles, que a gente não podia falar nada, né? Eu falei para eles que não, que eu tava em cima do que era meu. Que eu ia falar também, eles aguardavam que eu ia falar que, que eles ouviram. Aqui tá o outro. Quando eles pegaram a gente, algemou e colocou em cima da, das, das caminhonetes, né? E ficou circulando dentro da fazenda. E a gente, não fala? A gente tá trabalhando? Mas não, acho que para mim eu não, vou fazer, não preciso fazer isso. Vocês têm então, ordem. Só conversa. Não, não, você. Passar. Vocês têm ordem aqui para se eles entrarem atirar ou não? Aí só o pessoal da fazenda pode responder.